Don't fuck with pick blinders. <risos> Mas olha só aí! Hoje eu vim aqui de Magal Shelby, tá ligado? O bagulho ficou até mais estiloso, assim, ligado não. Na moral, parceiro, vai falar que isso aqui não tá bonito. É, Por elegância. Por elegância, parceiro. Você é louco? Nossa, falei mó. Falou bonito, falou gostoso. <risos> E eu vim diretamente de Birmingham contra os socialistas e capitalistas aqui gravar mais um vídeo para vocês <risos> E hoje, não tenho nada a ver com o Pink Black, eu só quis me vestir assim <risos> O canal é meu, eu faço do jeito <risos> que eu quiser, meu mano Não, mano, mó da ah. porra, mano E hoje eu vim falar sobre personagens que falariam palavrão se não fosse infantil Que personagem você acha que vai estar aqui nessa lista? Ah, eu falo que eu não assisto muito ah. desenho, mano tem todo o tempo do mundo. Sou todo ouvido pra você. <risos> Sabe o que eu acho que falaria palavrão? Pernalonga. Nossa, Pernalonga? Eu acho que o Pernalonga falaria palavrão se eu fosse desenho animado. Que que é, velhinho? Filha da puta. Ele soltou <risos> tá um <filho> aqui do nada. <risos> tipo, eu acho que ele falaria. É, é velhinho. Pai o Pai É Pai do, é pai do Lito? O é, Pai é. Eu nunca sei o nome certo. não. Não é Pai do Lito, não. Não é Pai do Lito, é o. É o Benson? Acho que é. É Benson. Acho que é. Bem mentiros. Vocês estão demitindo? <risos> não, realmente, eu tenho certeza que falaria palavrão, parceiro. Mano, eu não sei o que aconteceu com apenas um show. Eu sempre amei apenas um show, parça. Apenas um show é muito bom. É muito bom, velho Apenas é um show bom. é um desenho, tipo, da galera mais nova do Cartoon Network novo, que é muito bom, parça. É um dos poucos que se salvam, tipo, eu adoro Hora de Aventura também. Eu acho que o Jake falaria palavrão. Não, o re gelado. O rei gelado falaria palavrão. Puta, mesmo, né? ele é um, uma puta depressiva do caralho. O limonade lá, o o rei limo, o limão, qual o nome dele? Eu vou até pesquisar aqui, ó. Eu tenho certeza que ele falaria palavrão, parça. Mano, em todo episódio que ele aparece é, é meio sinistro, né, cuzão? É, viado, eu tinha mostro. É, ele se... Mano, eu te, te batendo. Trauma dele, mano, sei lá. Tem uma coisa que nessa porra também. Mano, eu acho que praticamente todos os personagens do Hora de Aventura falaria palavrão. Men menos o Bibo, lá o... O robôzinho. É, o robôzinho, ó. <risos> Pato Donald? Não sei, parça. Não Como é que faz? Eu sabia que tá isso. Eu é sabia tá ele também. <risos> <risos> foi quase, foi quase. <risos> <risos> oh, ficou quase, hein, parça. Fala <risos> porra. Eu sempre confundi ele com o Patolino, parça. Sempre confundi o Nossa, Pato Donald cara. com o Patolino. <risos> <risos> Nossa, quase gorfei em mim mesmo agora. Nossa, com certeza ele falaria palavrão, mano. Eu tenho certeza que ele, sei lá, mano, mandaria o de tomar no cu, ele... Mano, certeza, certeza. Mano, toda vez que eu vejo esse personagem, eu lembro dele gritando. É mentira, eu não sei o que ela disse, mas é mentira. Você lembra dessa cena? Nossa, Nossa falaria pra caralho. Não, não muito, é muito. Muito, xingaria todo mundo. Mano, tem um personagem do Meninas Superpoderosas que eu adoro, parça. É, que quem dubla ele, eu acho que é o... Guilherme Briggs, é, deixa eu ver. O Ele. Mano, eu falo, esse desenho é muito a, além da, do tempo, parça. Mano, os caras já tinham um pronome neutro. <risos> ele. Ah! Cobra, gente! Você não as destruiu mesmo, não é gata! Personagens que tem de desenho animado, parça. É muito bom esse desenho, parça. porra é essa, Era um personagem que era um homem, mas ele era gay, tipo... Ele era um vilão, mas era muito bom. Nossa, do iCarly, certeza que ela falaria palavrão, certeza. Nossa, pra caralho. Eu acho que o Drake do Ototão Silvana não falaria, não. Você acha que ele falaria palavrão? Ele é o um pai de uma menina. Ah, mas... Sei lá. Ele não, não falaria palavrão. <risos> Não, acho que ele não falaria palavrão. O Alve do Alves Esquilos. <risos> <risos> Onde estamos? Eu acho que nós. Puta que pariu! <risos> deve ser aqui que ele toca. META! <risos> <planeta. risos> Nossa, mano, certeza, certeza, parça O Joaninha Fêmea Esse cara é muito explosivo Você lembra ele falando lá, eu sou uma Joaninha Fêmea ele fala, era muito bom, parça Bota um trecho aí, na moral Aqui, ó Bota esse trecho, Eu sou uma Joaninha Macho, mano, é muito bom Meu bem, vem com o papai Então, só porque eu sou uma Joaninha Eu tenho que ser mulher? É isso, meu chato Mano, falaria muito Palavrão, certeza, você lembra desse No desenho do Nemo? Minhoca, urra, Minhoca Uhaha De agora em diante, você será conhecido como Minhoca. Minhoca Uha. Bem-vindo, irmão Minhoca. Minhoca U-haha! Chega de minhoca! Minhoca! Uh... Você não lembra? Nossa, que porra que você fez agora, mano? Você não lembra disso? Não, mano. eu vi que ele ficou até meio assustado com o que ele a <risos> fazer. <Eu risos> ficou assustado. Mas pessoal, por hoje é só um beijo na boca de vocês. Ah.